Olá, amigo internauta! Estes são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição impressa deste domingo. Pelo menos 73 medicamentos estão em falta nas unidades básicas de saúde das cidades da região, conforme o levantamento do DS em pesquisa às Secretarias de Saúde. Em Suzano, as 24 unidades básicas de saúde estão com escassez de 7 medicamentos nas farmácias. decisão do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender até o dia 31 de outubro a reintegração de posse, despejos e desocupações das 300 famílias moradores de área onde se encontra a faixa da MRS Logística, em Suzano. O DS vem acompanhando o caso. A Patrulha Maria da Penha, coordenada pela Guarda Civil Municipal, acompanha atualmente 173 mulheres que possuem medidas protetivas. O monitoramento é feito 24 horas por dia. Acompanhe o DS pelo portal e pelas redes sociais.